Como resposta aos assédios realizados na torcida do GP da Áustria, sobretudo contra torcedores de Lewis Hamilton, a Fórmula 1 divulgou um comunicado oficial tacanho para falar sobre o assunto. Esse medo de chamar as coisas pelo que elas são desanima qualquer fé de que haverá conduta séria para a resolução do problema. Até quando Fórmula 1? foi debatido no Paddock GP. Qual o limite para isso, Gabriel Carvalho? A punição? Os promotores não deram jeito, então, ah, ok. Vocês ficam um aninho fora até arrumarem uma condição melhor? É, bom, vamos começar pela, pela notinha da Fórmula 1, porque assim, é, a Fórmula 1, às vezes ela não tem o um mínimo de vergonha na cara. Inclusive, na situação do, do Nelson Piquet, foi incrível, porque a Fórmula 1 soltou a nota, nossa, racismo inaceitável, mas assim... A pessoa que ela acompanha a Fórmula 1... Ela acompanha a Fórmula 1 pelos, pelos meios oficiais, pela, pelo perfil da Fórmula 1 no Twitter, pelo perfil das equipes dos pilotos, não acompanha os sites de notícia e tudo mais, não acompanha outras pessoas da comunidade. A pessoa que só se informa por isso vai é ficar completamente perdida. Do mesmo jeito que eles publicaram essa aberração no domingo, que, assim, é um negócio inacreditável, que eu, eu não, não há motivo algum para a Fórmula 1 pisar em ovos do jeito que eles estão pisando a respeito desse tema. Tipo, começar ali pelo primeiro parágrafo, né? Tipo, ah... Alguns fãs foram sujeitos a comentários completamente inaceitáveis aos outros. Tipo assim, no, do, durante a pedaça. Tipo, cara, é, assim, comentário inaceitável, pra mim, comentário inaceitável é eu falar que o Lencio Stroll é mais piloto que o Lewis Hamilton. Isso para mim é um, é um comentário inaceitável. Você, é, enfim, você hostilizar, você ofender um casal LGBT, como eu vi relato disso acontecendo, isso não é um comentário inaceitável, isso é homofobia. Você levantar o vestido de uma pessoa, de uma moça, simplesmente porque ela torce para um piloto diferente do seu, não é comentário inaceitável, é abuso, é assédio. Entendeu? Você roubar o boné de, um, de uma pessoa que torce para um piloto que você não gosta, queimar, isso é, isso é furto, isso é roubo, entendeu? É tudo assédio. A gente está falando de situações do assédio, e assim, a Fórmula fala como se fosse assim, nossa, esse tipo de comportamento não será tolerado. Que comportamento? Porque assim, essas coisas têm nome. Fórmula 1, por, por quê? É porque se você escrever assédio na nota, ela vai perder o alcance. E aí, por isso, se você colocar na rede social, não vai ter tanto like, é isso? Assim, pô, pelo amor de Deus, sabe? E já que você quer fingir que você se importa com alguma coisa, finge direito, então não divulga uma bobagem dessas. Tipo, essa nota é um negócio vergonhoso. Tinha que colocar isso em qualquer, qualquer faculdade de, de jornalismo, curso de assessoria de imprensa, tal, de, de marketing, de gestão de crise. Ó, não faça isso. Dê o nome aos bois, dê o nome às coisas comentário inaceitável, pô, comentário inaceitável pô, tem um monte aí. Homofobia é crime. O comentário inaceitável é outra coisa. Entendeu? Vamos dar o um nome às coisas. E aí falar, tipo, não, a gente levou esse assunto com o promotor, o segurança do evento, tá, beleza, mas vocês falaram o que vocês iam fazer, porque eu posso levar esse assunto para minha mãe também. Ela também não tem nenhuma solução para isso. Mas vocês levaram pro promotor e fizeram o quê? A Fórmula 1 não divulgou, não divulgou nenhum relatório hoje. Poderia falar junto lá do, do promotor de Jeep da Ó, oh, é, tivemos não sei quantas pessoas aqui foram presas... Não sei quantas pessoas foram removidas do evento... Enfim, nada... Falaram que ia fazer alguma coisa, não especificaram por porquê... Passaram mais de 24 horas do evento, não falaram nada... Enfim, e, e, assim, eu, eu não preciso vir aqui explicar... Porque, assim, sinceramente, se a pessoa que tá vendo isso aqui... ela ainda acha que é completamente aceitável... Que é, ah, é só uma brincadeira... Tipo assim, se, se ouviu de tanta gente... Inclusive de vocês que estão aí há mais tempo, que tem mais é, experiência de, de jornalismo de vida do que eu, não sou eu que, que vou falar qualquer coisa que vai mudar, que eu, eu não preciso bater na tecla do óbvio, entendeu? E assim, a Fórmula 1 vai deixar passar e não vai tomar nada, porque, enfim, se já não fez nada 24 horas depois, eu duvido que vai falar qualquer coisa agora. Porque esse tipo de situação que a gente viu na Áustria, a gente tem do nosso lado aqui em Interlagos. A gente tem, e assim, anos e anos de gente sendo utilizada, por homens, né, na maior parte homens, e porque não são nem caras, assim, que, ele, que eles mexem com as mulheres, que eles ficam é, objetificando e tudo mais, não é nem porque ele, por simples questão de, de desejo, pela simples questão de, de, de eles acham que, porra, você ficar chamando uma mulher aleatória de gostosa na arquibancada, é porque ela vai ficar com você, não é nem isso, é simplesmente as pessoas fazem isso pelo prazer de se sentir superiores, pelo prazer de achar que elas estão num, num altar, que elas estão no topo, com a coisa que elas podem pisar em quem elas quiserem, é simplesmente uma questão de uma relação de poder, e quem fez essas coisas de levantar o vestido da moça não é ah, um psicopata, um monstro, não sei o quê. Não, é apenas um homem. É um homem que ele se sente no limite de. de que ele se sente no, acima dos limites do caso, né? Que ele se sente no poder de fazer o que ele quiser, com quem ele quiser, com quem bem entender, sem o consenso de ninguém. E se você não gosta, é porque você é memizenta, porque você. Se você foi desrespeitável, porque você é memizenta, porque você é lacrador e etc. Porque você não sabe brincar, porque essa geração tá muito chata. Pô, cara, é você que é muito chato. Entendeu? E assim, eu não sei, eu até fechei o chat aqui, porque eu não sei se vai ter alguém que vai encher o saco a respeito, encher o meu saco a respeito desse tema. Mas, cara, a, a, inclusive eu acho que até o Berton tava discutindo com algum imbecil no Twitter que tava falando, né, que, ah, não, porque o setor G é não sei o que do mimimi e tal. E tipo, cara, sabe o que um dia pode ir no setor G? Sua filha. E assim, não é que necessariamente você precisa de uma filha, você precisa ter uma relação com qualquer mulher próxima pra você entender o que é o respeito por uma outra pessoa. Mas é que um dia vão fazer com uma pessoa que talvez você você ainda tenha um apreço. Talvez você ainda tenha um respeito. Ah, vão fazer com a sua filha, podem fazer com a sua mãe. Qualquer dia pode acontecer com qualquer uma, porque acontece todo dia. Porque todas essas mulheres são assediadas todo dia. O que aconteceu nesse fim de semana é que agora foi filmado. É que agora as pessoas têm voz. Então, assim é, é claro que assim não, não deveria ser necessário que isso aconteça com a pessoa próxima a você para você aprender, a, aprender um pouco sobre limites e sobre respeito com o outro ser humano. Mas, enfim, o mundo, ele dá voltas. Eu não acredito em, em lei do retorno, nada disso, mas às vezes as coisas simplesmente acontecem. Então, assim, eu não preciso vir aqui explicar o óbvio é, de, do, do porquê que isso é errado, do porquê que você desrespeitar outra pessoa é e não é me. Eu não preciso falar isso. Todo mundo já tá cansado de saber o que é. Mas eu só acho que a dona Fórmula 1, se ela finge que se importa com essas coisas, tem que tomar uma atitude mais do que essa notinha vazia. Só pra completar o que o. Eu o Gabo falou e os demais também, Fórmula 1 1 não se dignou inclusive a dar nome aos bois quando se referiu ao Nelson Piquet e ao caso de racismo. Também não se dignou e a gente soube por informações de BBC e ESPN que iria banir o Piquet porque esses veículos de comunicação veicularam isso. Até hoje não saiu nenhuma nota. E eles vão fazer isso, mas é, não quiseram falar, não quiseram é, divulgar isso. Por quê? A Fórmula 1 resolveu também abrir mão dos seus protestos no começo de ano, quando virou o ano de 2021 para 2022, os protestos que eram feitos antes da corrida foram banidos porque na visão da Fórmula 1 já era necessário abrir mão disso porque ela entendia que não havia mais o porquê de fazer isso porque a situação parecia resolvida. Por fim, eu Olho para todos esses momentos que estamos vivendo nos últimos dias no Brasil, contando a questão do Piquet, os comentários que a gente vê em vídeos como esse, nas nossas redes sociais, em outras redes sociais, o que aconteceu com o assassinato de um é, petista por um bolsonarista, um bolsonarista assassino entrou num lugar privado para matar outro em nome de um presidente da república que é basicamente imprestável e não quero ir além para falar a respeito desse sujeito indigesto, mas o modo como isso tem sido tratado, juntando ao fato do anestesista que foi preso em flagrante praticando estupro numa mulher que estava parindo em uma cesariana e que hoje tem três vezes, cinco vezes, quinze vezes mais seguidores nas redes sociais do que, ti, do que tinha anteriormente, eu realmente temo, até pegando pelo período que vai ser o GP de São Paulo, um mês depois das eleições, e não venho com um papinho de política, não se mistura, eu caguei, pra, se você acha que não se mistura ou não, eu temo pelo que vai acontecer no GP de São Paulo de Fórmula 1. Com tudo isso envolvido e com o o estado em que as pessoas se encontram aqui no Brasil, que é um negócio lastimável. E, lamentavelmente, eu tenho que novamente dizer que o automobilismo e o seu meio aqui no Brasil, não só na Fórmula 1, não só na Fórmula 1, o meio como um todo é um meio que é, bate palma para esse tipo de coisa, que fica falando em mim, lacração e tal. Adora o um desrespeito, adora se sentir melhor, adora pagar 700 reais no ingresso mais barato para ficar urinando e tacando urina na cabeça das pessoas, chegar às 6 da manhã lá e achando, oh, que macho, como, como você é macho fazendo isso? Eu imagino que orgulho quando é chegar em casa e se sentir tão é, pleno de testosterona na sua vida fazendo esse tipo de coisa. Então eu realmente é, entendo que quando chegar o GP do Brasil em São Paulo, é, lá pelas datas de 12 a 14, 11, 13, é, o tipo de coisas que a gente vai ver nas arquibancadas. Berton, você quer falar alguma coisa? O, o Gabo citou um caso que aconteceu ontem. Eu iniciei uma discussão, mas depois eu, eu reconheci o nome da pessoa e eu já havia visto alguns comentários dessa pessoa. No, no... É uma pessoa que tem prazer em xingar outras pessoas. E o Gabo falou, a filha dele pode estar. Eu entrei no perfil da pessoa para dar uma olhada no perfil que não falha é sempre o mesmo padrão, ele tem uma filha e é um tweet fixado. A foto da filha dele. Então, eu queria imaginar se fosse ele com a filha dele no autódromo, passando pelo que as mulheres passam. É, e o que ele fala para as mulheres no Twitter? Como as mulheres da comunidade do esporte a motor são tratadas na comunidade é, do esporte a motor, principalmente da Fórmula 1? É, qualquer coisa que elas comentem é vai lavar uma roupa, é, é, vá vai para cozinha, é, esse, esse tipo de comentário é completamente ultrapassado, que não faz mais sentido nenhum é, continuarem usando no, numa sociedade tão evoluída como a gente acha que é, e, e que a gente lê bastante ainda. E que a gente lê o tempo inteiro. E, e, e essas pessoas, elas têm prazer em menosprezar a opinião das mulheres. Nas respostas, eu não respondi mais, depois eu até, eu até iniciei uma o Marcelo, depois eu apaguei, não, não, porque eu, tipo, só que não merece o engajamento. Apaguei o comentário para não dar. Mutei, bloqueei, mas as pessoas continuaram comentando. Ele xingou as mulheres que comentaram. Ele não xingou nenhum homem que comentou, ele não me xingou. É o prazer que tem em xingar mulher, é o prazer que tem em tratar a mulher como um, um, um ser inferior. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E, e, e, e as pessoas não, não acontecem no setor G, é o cacete no, que não acontece. O cacete. Eu ouço quando eu tô fotografando lá. Eu ouço porque eu também sou xingado. Porque eles também xingam quem tá trabalhando. Porque eles se acham donos do autódromo. Acontece em todos os setores. Mas o setor G é o mais complicado. O setor G é o que a galera chega antes. você não pode sentar onde você quer porque eles chegaram antes e o lugar é deles. Você não pode sentar lá. É onde você é agredido e o pessoal manda você sair. Quer dormir? Fica em casa. Eles cantam. É o lugar onde a menina que participou ano passado do WGP não deu bola para um cara que assediou ela e começou a xingar ela, de, porque se, se chama de gostosa, ela não atende, e começa a xingar de baranga, de horrorosa. É, é esse é o modus operandi, a gente sabe como funciona. Não adianta maquiar, e não aconteceu ano passado, não aconteceu ano retrasado. Acontece desde sempre. Desde que a gente sabe que a Fórmula 1 tá entre Interlagos, a gente sabe que o, a, a, a gente vê em outras categorias a gente vê na Stock Car a gente vê na, na Porsche Cup a gente vê na Copa Truck a gente vê em todos os lugares como a mulher é tratada no, no autódromo é inadmissível ou, a, ou, ou como uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, é tratada no autódromo eu duvido muito que um casal LGBTQIA+, é, fique tranquilo e, e num, num, num ambiente como eu ficaria com a Marina de não ser utilizado é, e, então, a, a Fórmula 1, a organização das corridas, elas têm que ser responsabilizadas pelo que acontece dentro dos autódromos. É, e a gente vê muitos relatos. Ah, por que, que você não denunciou? Porque não tinha para quem denunciar. Você procura a polícia lá? Cadê? Não tem. Tem um setor... Não tem. Elas não têm voz, não tem para quem. E, e no dia seguinte, elas estão lá na arquibancada com as mesmas pessoas. Porque essas pessoas não são retiradas do autódromo. E as mesmas pessoas que levantaram o vestido da menina na Áustria, semana que vem, daqui duas semanas, elas vão estar na França, elas vão estar na Bélgica, elas vão estar na Holanda, elas vão. Porque na Europa é tudo muito perto. Essas pessoas vão continuar indo ao autódromo, fazendo as mesmas coisas que fazem. E, e já não dá mais. A Fórmula só vai se mexer no final das contas quando perder dinheiro, seja por patrocinador, ou seja, por ele o famoso processinho. Quando tiver um processinho envolvido no meio, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Coloque aí nos comentários. Ah, se você colocar alguma coisa errada nos comentários, a nossa polícia vai tirar os seus comentários. Porque aqui não é a casa onde você acha que você manda tal qual no setor G. Então a gente também lima os comentários que não são agradáveis, porque é assim que a gente deve tratar as coisas, sem dar espaço para a gente troglodita, que não contribui com a evolução da, dos espaços sociais e com a evolução humana como um todo. E aí, por que a Fórmula 1 age de maneira tão pequena? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa. Acione o sininho e deixe seu like.